Vamos falar, então, de forças não conservativas em duas e três dimensões. O que a gente viu no vídeo passado é que, em uma dimensão, se você tem uma força conservativa, né, você pode associar uma energia potencial U, dessa forma, né, em que a força é menos a derivada da energia potencial em relação ao deslocamento. Okay? Isso é em uma dimensão, a gente vai ter uma coisa parecida em três dimensões. E para ser uma força conservativa, né, uh, em uma dimensão, essa força deveria ter uma outra característica, que era o trabalho dessa força, num caminho de ida e volta, tem que ser zero. Né? Então, se eu pegava um corpo e deslocava para cá, né, ele, eu tinha um trabalho, se eu deslocava ele de volta, tinha outro trabalho. Quando eu somava esses dois trabalhos, se ele for zero, né, a força era conservativa. Em três dimensões a coisa muda um pouquinho. Né? É, em três dimensões, a força agora é o gradiente. É, é menos o operador gradiente da energia potencial. O que é o operador gradiente? O operador gradiente é a soma das derivadas parciais da, da função u que agora pode depender de x, y e z em cada uma das direções cartesianas, tá? Então você tem del u del x na direção i mais del u del y na direção j mais del u del z na direção k. Esse cara daqui, né, é o operador gradiente. E agora aquela parte do caminho que do caminho de de volta, né? Ele não é mais só um caminho de ida e volta, mas agora o caminho pode ser fechado. Por exemplo, né? sai de um ponto, vai para o outro e depois ele volta para o ponto inicial. Okay? Então, esse caminho que sai de um ponto, vai para outro e, e, é, e se fecha chegando no ponto de saída da, da minha partícula, né? é o que a gente chama de um caminho fechado. E, e, e para a força ser conservativa, agora, né, essa integral aqui, que é uma integral de linha, ou seja, uma integral sobre o caminho da, da, da minha força, né, que a minha partícula exerce, que a minha partícula percorre, né, ele tem que ser zero. Esse tipo, de, esse tipo de integral vai aparecer também de novo, né? para a força eletrostática no eletromagnetismo. A força eletrostática também é uma, uma força conservativa. Tá? Mais detalhes sobre, sobre como fazer uma integral de linha vocês encontram no Sears. Okay? E agora, né, uma coisa que vale tanto para uma quanto para duas, como para três dimensões. A né? gente já tinha visto que se a gente tivesse só forças conservativas abrindo, agindo sobre a partícula, a, o Teorema Trabalho de Energia Cinética nos dizia que o trabalho da força resultante ia ser igual à variação de energia cinética. Só que nesse caso, né, se só forças conservativas agirem sobre a partícula, você vai ter o trabalho da força resultante sendo igual ao trabalho das forças conservativas, ou seja, a soma dos trabalhos né, das forças conservativas agindo sobre a partícula. Agora, se você tiver forças não conservativas agindo sobre a partícula, você tem que colocar essas, o trabalho dessas forças né, no, uh, na força resultante. Então a força resultante vai ser uma, uma soma de forças conservativas e forças não conservativas. E agora o que, que vai acontecer? O trabalho da força resultante pode ser dividido em trabalho das forças conservativas mais trabalho das forças não conservativas. Ok? Então você vai ter que você vai ter que levar em conta esse trabalho agora para escrever o trabalho, o teorema trabalho energia cinética. Agora, né, o que, que a gente viu também? Tá, que o trabalho das forças... Quando a gente tinha só forças conservativas, o trabalho dessas forças era menos a variação de energia potencial. Se eu pegar esse cara daqui agora e colocar aqui, né, eu tenho que a variação de energia cinética vai ser menos ΔU mais o trabalho das forças não conservativas. Se eu passo esse cara para o outro lado... Eu tenho que o trabalho, que variação de energia cinética mais variação de energia potencial é o trabalho das forças não conservativas. Mas esse cara daqui, a gente já viu quem era. Né? Ele, é, ele é o quê? Ele é a variação de energia mecânica do corpo. Lembra que a energia mecânica do corpo era o quê? Cinética mais potencial. Então, a variação de energia mecânica... Vai ser variação de energia cinética mais variação de energia potencial. E, finalmente, a gente pode escrever né, que a variação da energia mecânica, quando há forças não conservativas agindo sobre o, sobre o meu corpo, seja em uma, seja em duas, seja em três dimensões, é o trabalho das forças não conservativas.